E aí, Clanchildon aqui. Hoje a gente está vindo com Lost Ruins Metroidvania para PC. Chamou minha atenção eu, recentemente, eu quis jogar e estou surpreso aí com o resultado. Vou, pretendo fazer a gameplay completa desse jogo. Esse jogo é bem legal porque ele tem um estilo acessível para você que não gosta muito da dificuldade, mas gosta de história. E tem o recomendado que é o que a gente vai jogar. Também tem modo veterano, hardcore, pode morrer uma vez só. E aí tem uns modos que você distrava. Assim que quiser o jogo. E tem esse modo chefe que tem até um final próprio. Vamos lá, recomendado. Beleza, a gente começa aí com esta menininha. Um mundo novo aí. A história, se não ixercar, ela estava no mundo dela e de repente ela não estava mais. Ela caiu nesse aí. Tem muitos fragmentos de história, tem muitos diálogos e personagens. Eu achei eles todos muito carismáticos, todas carismáticas, todas menininhas né? Ou, por exemplo, chega essa elfa que nos auxilia nesse começo Olha lá, eles são... eu acho interessante esse teu personagem desenhado com o texto fica... Fica, mais legal, fica mais legal, vamos pular tudo Precisa saber que ela vai ajudar a gente E a gente vai passar por uma área tutorial né? O, a arte pixelada é bonitinha tem uns efeitos né que dão uma mais riqueza aí pro jogo e eu achei muito bom muito bom mesmo eu dou a primeira arma então vou ter uma outra colagial aí que não deu muito certo para a vida dela primeiro inimigo. Talvez esse jogo, talvez não esteja tão popular porque ele está marcado como se fosse um jogo adulto. E quando eu comecei a jogar eu, fiquei meio assim será que será que dá vai dar ruim jogar esse canal? Só que eu acho que exageraram. Não tinha necessidade de classificar isso aqui como jogo adulto. Jogos como Momodora, Rabi e min minoria é o mesmo estilo e não são marcados como adultos, não tem porquê. Então pode comprar com tranquilidade, que não tem nada demais. Apenas um Metroidvania bonitinho. Vamos dar continuidade. Eu pretendo fazer a primeira área inteira hoje. Mostrar aí aqui tem alguns obstáculos. E uma coisa que eu achei interessante é a dificuldade desse jogo. Eu cheguei a gravar um vídeo inicial, onde eu apanhei muito, mas muito mesmo, para conseguir ter algum progresso nele. Mas depois que pega as manhas, vai bem mais tranquilo. Tá. Aqui a gente não precisa vir agora. Ele é o Metroidvania. De verdade, tem áreas que você tem que revisitar, é, tem itens que são obrigatórios e itens que são opcionais. Tem áreas aqui que você não precisa nem, precisa nem, pa, pa, nem passar para o que eu posso ser. você não precisa visitar. né? Tem áreas opcionais, e itens opcionais. Tem esses tablets, né, celulares esquecidos ou anotações que dão as dicas de como passar, mas nada que mesmo batendo cabeça não resolva. Chegamos ao acampamento para encontrar elfo que nos auxiliará. Da mesma forma que a gente encontrou. encontrou o teleporte, tem uma máquina de venda, você compra armas, itens magias e escudos e a gente não vai cobrar nada porque depois que você pega o jeito não precisa Vou salvar aqui vocês podem ver que tem muitos seitos nossos né? lá, deixa a Beatriz falar Bom, a gente está sendo muito interrompido porque é uma área de tutorial ele está ensinando toda a mecânica todo o funcionamento das coisinhas a gente já vem aqui logo de cara pegar uns itens importantes que estão mais ou menos escondidos se não pegar eles aqui logo de cara depois demora viu Vou só inverter é uma baita de uma espada é lenta e dá um dano terrível muito bem pegamos o dinamite. Dinamite você consegue Estourar algumas paredes. Uh, deu ruim. Hein? Deu tudo certo. Quantos itens quantas magias. Para alguém como eu, que não tem costume de ficar usando item no jogo, é sofrível. Então, você tem que pegar. que se adaptando. né? Olha o dano que isso dá: mata os bichos com. Uma pancada ah, Rapaz, está muito alto Fazer o seguinte, vamos ter por um pouquinho o volume a gente vai ficar tudo surdo aqui Matou um inimigo poderoso através da parede Eu achei muito bem feito, sabe? Tudo muito bem feitinho Colisão Pra mim É um metroidvania muito bom O único defeito que eu encontrei Por enquanto Foi o preço Tá 40 reais, 40 reais é muito não que você não vai gastar aí umas 5 a 6 horas acho, pra zerar. para a primeira vez. E depois os outros vezes é bem mais rápido. Aqui tem um monte de item. Mas eu tô. Com receio porque quando pisar aqui vai dar dano, quer ver? Pronto. Atravessamos, tá vendo? A gente tá envenenado? Então, você meio que usa uma poção né? pra para HP, mas tem, tem poção para é, antídoto, para né? ah, que você esteja venerado, bom, encontramos uma fantasminha, ela pediu acesso aí àquele, àquele lugar, precisamos da chave, vamos explorar, mas tem vários itens, tem antídoto, tem pomada para estancar sangramento, tem anticongelante tem de tudo, tem de tudo, tem muita coisa mesmo e eu sei não é tudo que eu preciso usar Bom. a dificuldade disso aqui, não sei se eu tô conseguindo demonstrar, mas não é fácil, viu? A gente pegou uma espada aqui, apelona, logo de cara. Mas ele não é nada fácil de jogar. Você morre muito rápido mesmo. Hum, vamos comprar um... Sempre poção de HP. Bom. Nossa, que burrice a gente fez. A gente armou a ponte e pode abrir a portinha agora. Meio que a fantasma encontra o corpo dela e descobre o que aconteceu e conta pra gente. E aí ela nos premia com esse item, maior. Que deixa o personagem de maiô. <risos> você fala, mas qual a necessidade disso? Bom, tem um contexto. Ela para andar mais rápido na água. Né? Não é à toa. Então você não vai usar toda hora isso. Você tem que ficar trocando também os itens e sapato alado Todos tem prós e contras. Tem hora, hora certa de usar. Bom. E a gente tem que ir reto. Tem um mapinho, não sei se eu mostrei. Mostrei por 5 milésimos, pronto. Aí o mapa. No mapa fica marcado os NPCs que você encontra. Assim como os itens e as missões pendentes. E não é que a gente tinha que ir pra baixo? Vou pegar uma machadinha que é uma das minhas armas favoritas. Ela dá menos dano que o Swyhunder, eu acho. 200. Aqui já é uma hora de se alimentar. Alguns inimigos explodem, então você tem que ficar atento Vamos é brócolis né? Ó, Esse inimigo aqui, por exemplo se te pegar num ataque é morte instantânea. Por isso, eu acho a dificuldade disso aqui meio brutal. Ó, tem um monte de coisa, tem que ficar atento a qualquer oportunidade. Tem muitos itens mesmo. E às vezes, o que eu estou fazendo aqui não é bem o seu estilo de jogo. Você pode adaptar esse estilo de jogo ah, Tudo dá muito dano oh. E agora o que a gente faz? Deu certo! Deu certo! Bastante trova! <risos> a gente ficou pensando qual que será... Deu tudo certo! Deu tudo certo! Absolutamente tudo certo! Eu achei que a gente não iria sobreviver! Tem esses frascos no teto, quando cai, cai veneno e quando cai fogo! Pega tudo fogo! É catastrófico os resultados! Vamos salvar! E vamos continuar! Eu não sei muito bem o que isso faz Acho que isso aqui abre essa porta É um caminho Vamos um caminhos A trilha sonora Não é o ponto forte desse jogo Olha lá ó. Tá vendo? Ó, oh, ó. Oh. Quase, quase que a gente vai, hein e aí você tem que fazer tudo pra mim de volta Eito. Tirando os gritos, o bicho dá uns gritos assustador Aqui só render não pega, mas pra frente a gente tenta de novo voltar aqui com uma arma um pouco mais melhor. Que a Alpha aparece de novo, vai pedir pra gente ter muito cuidado. Eu acho que a gente já vai pro chefe. É isso aí. Aqui é a menininha. Isso aqui ela, ela é meio confusa. E aí aparece esses slimes. A gente derrota um. E ela fica muito brava com a gente, porque os slimes, a gente achou que estava resgatando ela, mas na verdade os slimes eram as amigas dela e Se conseguir acertar a distância e bater nela assim, tá tudo certo, mas se você não conseguir, você vai sofrer pra caramba É importante usar essa, essa armadura aí de, de pequenininho E aí, é isso. Você espera ela dar o um soco de um lado e um o soco do outro. Às vezes está tudo errado. Mais de 60% do HP dela. Espera ele a mão e bate. Está quase, não parece fácil, não parece? Feito, derrotada, menina de slime. Talvez o jogo tenha recebido uma.. Uma. como é que fala? Uma censura um pouco mais elevada por causa disso. Mas eu não consigo acreditar nisso, porque Momodora tem coisas muito piores. E está aí para todo mundo jogar. A alfa ajudou a gente mais um pouco, a gente obteve uma calcinha estrada que aumenta o espaço para itens Sabe-se lá porque é isso E a gente pode colocar aí, mas agora andar com dois itens Bem, a gente já vai quase concluir o gameplay, mas antes Vou mostrar mais uma coisa importante Pois gente, deixa para o próximo Deixar para o próximo. Vamos ver como esse vídeo vai se desenvolver. Vocês gostaram aí deste, deste jogo, como chama mesmo? Lost Ruins, é isso. Vocês gostaram da gameplay de Lost Ruins? Deixa seu like, se inscreva no canal, dê like nos nossos vídeos. Quem joga jogos índia, é, é, Metroidvania e recomendações, deixa um comentário para gente, a gente sempre gosta de estar tá respondendo. Dá uma olhada no nosso Discord, olha só, isso eu nunca falo. E fica assim, até o próximo vídeo, fique amizade.